Fala aí molecada, beleza? Ligada aí no canal, no meu canal no YouTube, só deixando aqui para desejar aí um grande ano novo para vocês aí, é, que 2023 possa ser aí ainda melhor é, para vocês, eu lembro para vocês que vamos voltar nossas análises sobre o Borçadoto, sobre as coisas o que vai acontecendo no Clube Aline Negro e tudo o que foi uma temporada extremamente vantajosa especial sem dúvida nenhuma e que eu tenho a certeza de que o ano que vem uh, que tá chegando aí vai ser muito melhor conseguirá ser muito melhor uh, e nós estaremos juntos para levar a você tudo o que de mais importante do esporte do Brasil e do mundo certo uh, então esperamos que tenhamos um 2023 ainda melhor e que nós possamos fazer aí é, bastante aí a diferença para vocês. Eu espero que vocês tenham aí também essa virada de ano espetacular, uh, nessa noite de virada, e que a gente pode começar esse ano novo aí com pé direito e fazer esse ano diferente, uh, fazer realmente a, a, a diferença aí, esse ano de 2023, Hoje que fiz a hoje a São Silvestre 2023, com o Ganda e o Kenner, dominaram mais uma vez, e na manhã deste, deste sábado, esse último dia do ano, foi muito legal mais uma vez fazer, sempre é muito gostoso poder fazer a São Silvestre, e a cada ano, que é uma prova que eu tenho um carinho muito grande, e, e que sempre me motiva para o ano, que vem a, a, a seguir, né? Sem dúvida nenhuma. Então, basicamente, aí é isso. Grande ano novo para vocês aí, uma boa virada para todos nós. E. Janeiro aí! Com tudo no mercado, a janeiro, janeiro aí que tá, vai abrir aí neste domingo. E você vai ficar por dentro de tudo o que acontecer aí do Muro Saduato, e principalmente a possibilidade do Haller aí, de repente, voltar a jogar. Certo, Brasil! Muito obrigado pela audiência, pela grande companhia e grande abraço. Feliz ano novo a todos. Que venha 2023, Brasil.